Vamos lá, né, mano? Falando que essa Battery aí é uma das melhores pra se jogar. Eu ainda não aprendi a jogar muito com a, a tática dos, dos controles aqui do COD, do mas vamos ver no que vai dar, né, brothers? <música> Coloquei uma mira pesadíssima de aproximação Já tô começando a ficar arrependido Porque, né, mano Eu corro muito, então eu tiro de perto Então vai dar cocô Hum, cacilda, velho Não fica que pra esse cara aí, não, mano, Nossa, meu Deus. Caralho, essa foi foda, velho. Jogo muito afobado, mano O cara joga muito, tá ligado? Ruim neutralizado sensor. Hellstorm inimigo detectado. Yeah, Vamos lá que os caras é isso, né, mano? Ah, olha isso! Bom, a humildade aqui da minha tá ligado. Começou as granadas can inimigo acima tomamos o controle Eita... O ato. Estamos, estamos me Ai, tá. ai, valeu, mano. Jogamos bem ali. Tá aqui, ó. Ai, droga. Eu tava caçando, hein, mano? Ah, mano, por que que eu fico carregando, cara? Eu sou muito burro, velho. Eu vou tiro e já carrego, mano. Ah, cara apareceu embaixo. Valeu. Boa, ganhamos, meu Deus. Bom, também é uma surra, mas o jogo foi legal, velho. Na moral, valeu. Gostei. Vamos junto, é nós. Guerra é assim, né, bicho? As já tá estão até de recarga rápida, velho. Eu acho que a minha foi mais legal, viu? Não, sério. Mas é isso aí. Valeu, mano. Tamo junto.